Cinco coisas que Jesus pediu para você numa oração e que você precisa saber agora. Este é o Leitura Light, o Leitura Compartilhada, exprimido, amarrado, prensado, em menos, mais do que cinco minutos, menos do que dez, em nome de Jesus, para quem tem Pouca paciência ou não gosta de vídeos longos? Seja muito bem-vindo, eu me chamo Guilherme Burjac e este é o seu Leitura Light. Antes de continuar, inscreva-se, curta e deixe um comentário. Outras pessoas desse mesmo nicho que você, qual? Gente que gosta de oração, gente que gosta de saber sobre oração, precisa conhecer este canal e você ajuda dando curtida e também se inscrevendo. Quer receber o nosso material no seu celular, não, é grupo do WhatsApp, glória a Deus, posso ouvir uma meia igreja, é lista de transmissão, você me manda o um oi, salva o número do meu celular no seu celular e eu envio para você semanalmente estudos bíblicos para sua edificação, temas específicos para aquilo que você está precisando agora, se você quer receber o conteúdo por sua própria conta em risco... <risos> Tem o nosso canal no Telegram. Vai lá, assina e pega tudo aquilo que a gente já produziu. Eu coloco tudo lá à disposição. Tá querendo lutar contra a pornografia? Eu tenho um material pra você. Bom... Cinco coisas que Jesus orou por você e que você precisa saber. Primeiro, Jesus intercedeu para te proteger, pedindo ao Senhor que te proteja com o poder do nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder, sim, nome sem igual. Poder no nome de Jesus. Poder, o Deus Todo-Poderoso que se revela através de Jesus, ele pediu e intercedeu para que te protegesse. Que você também tivesse plena alegria nele. Esse é o segundo pedido de Jesus. Plena alegria nele. Que tipo de alegria? Alegria que vai embora? Alegria que é só um êxtase porque o seu time foi campeão ou seu time goleou o time adversário? Não. Alegria que vem para ficar e que não depende das circunstâncias nem depende de você. Uma alegria milagrosa e poderosa que vem no... e como nós estamos precisando. Aliás, tem um vídeo aqui que eu falo sobre alegria. Paz, amor e alegria. Também para te proteger. A terceira coisa que Jesus pede nesta oração. É para te proteger do maligno. Sabe por quê? Porque ele é mal, ele é mal, ele é safado, ele é ruim, ele não presta. E pior do que isso, ele tem nos enganado de muitas formas e tem levado muita gente no gogó. Muita gente no gogó. Ele tem tapeado, às vezes, no púlpito. Às vezes, pregando. E às vezes, aqui, te dando informação como influencer de igreja. Cuidado que o Senhor te proteja do maligno. A quarta, o quarto pedido de Jesus, a quarta coisa que Jesus pede e intercede é para te consagrar na verdade. E ele é a verdade. Quando nós somos consagrados, consagrado é assim, isto serve para isso e isso só serve para isso. Isso é consagrar. Isso é tornar sagrado, sagrado e ser consagrado na verdade, a verdade é Jesus, ser consagrado. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, os movimentos, as minhas ideias, tudo isso consagrado na verdade a Cristo. Esta, este é um dos pedidos que Jesus faz ao Pai, que você seja consagrado na verdade. E quem consagra? Você é o objeto de consagração. Alguém tem que te consagrar. Alguém tem que colocar você em consagração. E ele está pedindo para que o pai faça isso. Tire você de onde você está e coloque você de forma consagrada para servi-lo na verdade. Isso é poderoso. Já pensou ser movimentado por Deus para ser consagrado? Uau! Uau! E o quinto pedido é que você seja um com o seu irmão. Não é um no sentido de que, ah, legal, ele é legal, a gente bobo você é amigo dele, ou um naquele sentido, ah, vamos manter a comunhão, sim, vamos fazer aqui uma comunhão, irmão, vamos dividir o pão aqui, vamos comer uma rosquinha Amabel, e vamos ali é, é, tomar uma Coca-Cola, comer uma pizza, isso não é comunhão, unidade na igreja, unidade. É quando o outro sente frio, eu sinto frio. Quando o outro tem fome, eu tenho fome. quando o outro está perturbado por conta das dívidas, eu também estou perturbado por conta das dívidas. Ema, Emma, o seu problema é meu problema. No reino de Deus não tem essa de que cada um por si Deus é contra todos, não. Deus está agindo por meio da unidade da igreja. Você é a resposta para um problema que um irmão tem. Preste atenção nisso porque Jesus orou por isso ao Pai. Para que todos sejam um em nome de Jesus Bom, chegamos ao final do nosso vídeo Eu quero te pedir para que você ore Está aqui, ore e também oferte Como é que você pode ofertar? Você pode separar nesse mês que vem agora no seu pagamento, separa aí, em nome de Jesus, um, um Big Mac e uma pizza, ou dois Big Macs, duas pizzas e uma Coca-Cola, para um missionário. Não precisa ser. Tem um monte de agência. digita aí no Google, no Google que você vai achar um monte de agências missionárias. Com certeza você vai encontrar um jocumeiro andando por aí, vendendo bombom ou vendendo cartela de bingo para poder pagar o prático. Então, em nome de Jesus, separe, organize-se. E uma outra coisa que você pode fazer é fazer uma oferta de fé. Como é que funciona a oferta de fé? Bom... Agora, em junho, você diz, Senhor, em julho, no meu pagamento de julho, eu gostaria muito de ofertar isso, esse valor, esse valor está fora do meu orçamento, então eu preciso que o senhor envie esse recurso para que eu envie para um missionário. É assim que a gente faz a roda girar de missões em termos de financiamento para os missionários que estão no campo. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por assistir o Leitura Light de hoje. Deus te abençoe. Um grande abraço.